Irmandade, a palavra mais importante da minha vida, pois foi com ela que eu cheguei aonde eu estou, com meus melhores amigos. Mas essa história ia ser muito chata se acabasse por aí, né? Então sejam muito bem-vindos à Irmandade 3. Novos participantes, projetos, nova versão do Minecraft e muito mais que você ainda vai descobrir. Agora, já deixa o gostei se você é um membro da Irmandade e bora iniciar uma das melhores jornadas de todas as nossas vidas. E começamos a nossa jornada em Minecraft, a Irmandade 3. E como sempre, já quebramos a primeira árvore quebrar a segunda também, né, porque nós merece. E uma coisa muito legal dessa temporada de Minecraft Irmandade é que todo mundo tem alguma habilidade. Muitos vão revelar suas próprias habilidades e outros vão optar por esconder. Vamos testar logo de cara aqui. Pedro, qual que é a sua habilidade? Eu não sei, mano, eu não recebi o papel. Que? Não recebi. Como não? Mentira, tá aqui, mas é segredo, sai fora. Fala, fala aí, fala aí. 10 troncos. Agora, 10 tronco agora. Dez tronco. Eu já agora. tenho, já tenho, já peguei madeira suficiente para isso. 5 tronco pega o largar. Mas é menos. Sai fora, LG, Sai, vai, ah, Tá, tchau, tchau, tchau, tchau. Quer saber a minha? Não. Quer sim? Você quer? <risos> você <risos> quer sim, <risos> você não soube esforçar, Pedro. <risos> não, você não soube. <risos> fala, fala, por com, favor, Com licença, eu tô, eu tô quebrando uma árvore aqui. Você pode me dar licença? Ah, tá bom, Obrig tá obriga tá obrigado. Bom. Obrigado, obrigado. Tá bom, tchau. Como vocês viram, praticamente todo mundo quer fazer segredo da sua própria habilidade. A minha, eu vou revelar lá de cara hoje, porque a minha é muito boa no começo do jogo e eu posso utilizar ela para ganhar dinheiro. Eu acho que é importante falar, né? Eu quero ser a pessoa que vai ter mais diamantes no final da série. Então, realmente, ganhar dinheiro para mim é importante. Mas não é só isso, não. Tem mais muitas coisas que eu quero fazer. Bom, deixa eu replantar essa árvore aqui, né? Ó, oh, e tem o Foca. Olha o Foca, ele já tá pegando itens. Ele fez uma bancada de trabalho. Vamos se aproveitar da bancada de trabalho dele aqui, né? Vamos fazer nossa picareta já. Opa! Oh, boa tarde. Boa tarde. O que você veio fazer aqui no meu, no meu lugar de descanso, meu querido? Ah, você tá morando aqui? A é, minha casa gostou, Tá bem espaçosa, mano. Mano, <risos> mano vamos fazer a boa então para você, Foca. Ó, já que você tá morando aqui e eu tô ligado que você tá fazendo o buraco da sua casa, né? deve estar tá cheio de escrobo no seu inventário. Você não quer me arrumar três pedregulho, não? Eu, eu, eu descarto para você, tá ligado? Eu te ajudo nessa. Você é safado. Você não quis fazer a primeira picareta, não, né? Espera aí, eu posso te arrumar algo, algo melhor. Não tem que uma essa daqui. <risos> pegar Mas eu vou quebrar na sua casa aqui. Tá bom? Mano, foca. Você é muito humilde, sem querer até joguei seu presente fora. Toma Não joga, não. Beleza, beleza. Não, beleza, já tem. Pelo menos já sei o que eu tenho um favor contigo, né? Afinal, eu te arrumei três pedras, mano. Pois é, mano, quando eu três pedras, eu te arrumo também. Por sinal, qual que é a sua habilidade aí? Digamos que eu não posso falar agora, mano. Ah, papinho, sai, sai. Todo mundo com isso, sai. Não quero conversar, todo mundo com esse papinho aí. Vai, tchau, tchau. É realmente o meu plano de descobrir habilidade da galera não tá Fluindo tão bem assim. Ó, tem o House ali também. Mas o House é ligeiro. Ele não vai falar. Eu vou só dar um cascudo nele pra ver no que dá. Bonk. <risos> Ele olhou pra mim, não sabia o que fazer. <risos> Eita, aqui é uma caverna da uh, ferro. Eu não quero muito me envolver com essas cavernas da água, mas esse ferro já vai me ajudar bastante. Então vamos pegar ele aqui. Ferro para mim é um dos minérios mais importantes no jogo. Ainda mais agora no começo, por causa que como eu disse, como meu objetivo é se tornar uma das pessoas mais ricas com diamantes. Ferro é o primeiro passo para conseguir um diamante. Eu preciso urgentemente correr e craftar uma bigorna. Pô, peraí, ali tem carvão exposto carvão. Bora. Vamos pegar todos esses carvões que vai ser bem útil para gente. Pronto, eu acho que essa quantia já vai bastar. Eita, olha, tá pegando fogo ali. Vamos procurar uma caverna que seja mais segura do que a última, né? Porque a última caverna, como vocês viram, é... tava um pouquinho úmida. Homem. <risos> o legal é que essa ilha tem uma mistura de jungle com pedra, com, com árvore normal, né? Aliás, aqui é o beacon de nederite. Ó, menino, a polha. Todo mundo da Irmandade se unir para completar esse beacon de nederita, fazendo barras, blocos e até o próprio beacon. Agora a questão é. Isso vai se dar certo? Eu tô com dúvida sobre esses planos, mas eu acho bem legal. Vamos tacar um vamos, vamos ovo ali na posição para Vamos, tar, vamos, um ovo não, por ali. Pão. Pão. Ele tá balançando a cabeça ali, ele, ele acha que ele tá gravando aqui. Eu vou passar atrás do vídeo dele. Mas fazer que sim também. Eu vou fazer que sim. Acho que eu tô aprendendo alguma coisa dele, gente. Eu, eu, eu, ele percebeu! Ele percebeu! Vai embora! Vai embora! Vai embora, ele percebeu! Corre, corre, corre, corre! E olha quantos cavalinhos! Eu não tô achando nenhuma caverna, esse é o único problema aqui, né? Uma coisa que eu tô passando aperto aqui logo no começo é com comida. Basicamente a gente não tem o que comer e, para ser sincero, eu não tô, tipo, top 10 interesses em conseguir a carne dos animaizinhos. Dá para fazer comida com aquele negócio de cacau, não dá, não? Olha, tem alguém nadando ali. Quem que é, será? Bom, vamos lançar nossa primeira bancada de trabalho aqui. Tá, e pelo que eu olhei aqui, a gente pode fazer ou biscoitos com trigo ou uma sopinha de cogumelo com os dois tipos de cogumelo. Se bem que aqui tem umas melancia, né? Já vai ajudar bastante então. Ó, oh, Mas como vocês podem ver, toda vez que eu como uma melancia, recupera pouquíssima da nossa saturação. Então em breve vou ter que arrumar uma comida bem melhor do que essa aqui. Mas por agora acho que ela vai servir. E agora que a gente tem 42 alimentos, a gente só precisa de uma caverna pânico. Mais ou menos como essa daqui. E mano, essa caverna não é boa não, ela é ótima. Olha o tamanho dessa caverna gigantesca, mano, vou até fazer mais graça vetos, fazer algumas tochas e vamos descer explorar. Bom, obviamente eu vou ter que parar e pegar mais carvão no caminho e outras coisas, mas deixa para pegar um pouco mais ele para baixo, né? O que eu preciso na realidade é achar muito ferro, como aquele ali. Um dos meus primeiros objetivos é conseguir o nosso primeiro diamante sem ter que minerar ele. E ó, oh, o fanto ali embaixo, Vamos falar com ele. LG. Yeah. Boa, boa tarde, boa tarde. Boa, boa tarde, mano. O que, é que você tá me batendo aí de graça, hein? Saber? É, é, é que eu pensei assim, nossa, ô, vou dar um oi pro. Vou dar um oi pro Phantom, né? Deu, deu um oi pra você, te dou um tapinha. Você passa reto, começa a roubar meus ferros e, e não, não fala comigo, não fala comigo. Ué, mano, se eu ficar falando, você não vai perceber que eu tô roubando seus, seus ferros enquanto você minera, ó? Tá me roubando então? Não, não, não, não. Tchau, LG. Vem cá, vamos conversar. Eu quero tirar uma dúvida com você. Fala, fala. Qual é a sua habilidade? Minha habilidade? Ah, você não sabe. Minha habilidade é domar pássaro. Eu sou muito bom em domar pássaro. Não, mas a que veio no livro, de verdade. Ah, esse livro aqui, isso que você fala? É, quer me dropar ele? Não, não, infelizmente eu não abri ele ainda. ó. Eu não sei, daqui a pouco eu abro ele. Entendi, até a meia noite você conta, né? Ó, por sinal, me tira uma dúvida aí, você vai... Você tá, tá, tá precisando muito de ferro ou você tá disposto a me, a me arrumar o ferrinho aí? Depende, quanto você quer? Eu, eu precisava de bastante. Tipo, um, Quantos ferros você tem? Vamos negociar? Isso tipo aqui assim? Tá bom pra você? Como? Ah, rapaz, pai é bala aqui, meu filho. Tá, e o que você quer por isso? Você vai ficar me devendo um favor. Eu não vou falar o que é agora, mas depois quando eu cobrar você não vai poder dizer não, que tal? Não, não quero não, então, toma de volta. Eu tinha, eu tinha 20, toma aí. Já, já, tô deve, já tô devendo um favor, não quero mais não. Eu acho que eu tinha 20. <risos> e assim eu consegui mais ferro enganando o trouxa do LG. Pai, então me devolve, então me devolve, então me devolve. Não, calma aí, calma aí. <risos> eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô na do... Ó, sa saiba que se eu tiver dado um ferro mais para você, eu vou voltar. Adeus, LG. Vou voltar a minerar mais agora. Tchau, mano, já tô vendo que esse fanto é uma pessoa mequetrefe que que tem que tomar cuidado. Mas <risos> ele é engraçado, eu gostei dele. Bom, mas querendo ou não, a nossa jornada em busca do ferro já tá começando aí bem. A gente tem que bastante ferro aqui, já dá para continuar aqui a, a nossa vida. Já temos dois, ó, já temos dois blocos de ferro aqui. Falta mais um, tá bom? Eu avistei ferro, só que aparentemente me avistaram também. Eu acho que em breve vai estar na hora de eu melhorar as ferramentas já. Oh, oh. Aquele esqueleto ali é um problema. Puta, uh, tem mais ferro na minha cara que eu não tinha visto. Já temos 31 ferros. A nossa primeira meta com ferro já está concluída. Agora vamos só pegar o suficiente para fazer nossas ferramentas. E quem sabe um escudo ou um, ou um peitoral. Aqui tem mais, boa. Fiz as contas aqui e apenas mais dois ferros já vai bastar. Então. Eita, caiu tudo aqui. Boa. Uh. Deu problema, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Uh. Ai, corre, corre. Tá, meio que foi quase o nosso fim, mas deu tudo certo até. Primeira coisa que eu vou fazer já vai ser um escudo. E ó, o Pedro falou que ferrou ali, ó. Mas logo de cara a gente já consegue se manter vivo enquanto o resto dos ferros não esquenta. Enquanto eu esperava esquentar meus ferros, a única coisa que eu fiz foi ficar paradinho mesmo. Enquanto eu esperava tudo esquentar, do nada apareceu o Tugin. Uh. Oi, Mano, o que você que tá fazendo aqui? Já é o segundo já que eu encontro aqui Eu tô escritando ferro, é uai! Ameaça? Você me ameaçando? É porque eu, eu tô muito pobre aqui nesse servidor e eu acabei de, tipo, deixar o Phantom com o coração e ele me deu alguns ferros Eu acho que é a sua vez, me dá ferro eu tô, eu tô pobre Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Que isso? Você me dá seus ferros? Ah, não, não, não, não, não. Anda, não, anda, não. anda, anda. Não. Três <risos> ferro é, é a taxa pra você sobreviver. Três ferros. <risos> Pera, não. três ferrinho, anda, três, não, ferrinho. Não. três ferrinho, três ferrinho. Eu devo ir pra ele, não, não, não eu devo oh, ir pra ele. Ó, você tem, tem, tem duas escolhas. Tá, ou você ah. troca três ferrinho, ou seu corpo inteiro cai no chão. Ah, mano, não, mano. Eu um, sei é o dois, dois, que eu três. tinha conseguido, mano. T tamo junto, tá? Ó, pe pega, ó, pega uma tocha aí que você tá andando bem no rock aí, ó. Pra você poder ver as coisas, tá? Eu, ah, véi. Eu achei que você tava fazendo armadura pra me dar armadura. Pera aí, me dá isso aqui. Você tá passando aperto aí, cara? <risos> eu tô passando fome, mano. C tô Você não tem o que comer? <risos> <laughs> no. <laughs> Um três desse aqui. <risos> Obrigado, mano. Ó, oh, qual, qual que é a sua habilidade? Eu ia perguntar a mesma coisa, mas eu não quero falar por enquanto. Mano, por que ninguém quer falar? Por que ninguém quer falar? Ah, eu não sei, mano. Eu também, eu esqueci de perguntar, mas, é, sei lá, eu, eu acho que isso daqui é um negócio meio privado, talvez você, você aproveite de mim, da, da minha habilidade, eu não, não, não quero que você me faça de efeito, ainda mais que você tá mais forte agora. Então, eu não vou falar. Me parece papinho, mas tá bom. Ô, oh, cuidado que depois hum. dessas grevas tá cheio de creeper ali, tá bom? Tá. De... De, depois ali, tá cheio de clipe. Tá, Sai de perto aqui. da minha fornalha! Tá, tá. Mas... mas... O quê? Pode falar. Deixa quieto Eu quero... Eu... Não tem ferro ali pra você pegar. Tá bom, tá bom. Eu vou embora, eu vou embora. Vai então. <risos> é por ali, é só sentar. Tá bom, tá bom, tô indo. <risos> vai, embora, eu... vai embora, vai embora, vai embora. Eu tô fome, pera, eu não consigo correr. Tá, tchau, tchau, <risos> tchau, tchau, É, como vocês viram, tudo saiu extremamente do planejado. O meu plano era fazer só a bota e capacete da minha armadura, que fica fofinho. Mas eu tive que gastar um montão de ferro a mais, então vamos ter que minerar um pouquinho a mais. Mano, que menino doido, né? <risos> Gostei dele, eu fico com a cara dele, achei ele maneiro. E bom, já que tudo dos nossos planos, vamos fazer um machado também. Eu não planejava fazer um machado por agora, mas por que não, né? tá Eu acho que eu achei bastante ferro. Creio eu que aqui vai ser o suficiente. Prontinho, fazemos três blocos de ferro. É, foi, foi, foi meio errado esse craft aqui, né? E com isso temos uma bigorna. Agora eu acho que é uma hora boa para revelar minha habilidade, né? Aqui no servidor, eu tenho esse livro chamado habilidade. E nele está escrito mestre dos encantamentos. Eu tenho a habilidade de fazer bancada de encantamentos e bigorna. Significa que eu sou a única pessoa que consegue fazer isso. Não, mas significa que eu sou a pessoa que tem os direitos sobre isso. Então, se alguém fizer, ela tá comprando briga comigo. Porque se alguém quiser uma bigorna ou uma mesa de encantamentos e não conseguir achar pelo mapa numa vila que seja, ela tá passando por cima de mim. E aí, ela vai ter uns probleminhas. E bom, a minha ideia de ter esta bigorna aqui desde o começo é para eu conseguir o meu primeiro diamante através dela. O meu plano é vender ela enquanto eu saio atrás do meu objetivo principal. Agora, vamos só sair dessa caverna. Aparentemente, o amigo. Amazing quer me encontrar, tinha essas armaduras feias enquanto isso, né? E ele queria me encontrar perto do beacon, aqui ó ele, e olha lá, você tá aqui já então, você foi rápido, né? Ah, e aí LG, tudo bom? Sim, mano, a gente tinha combinado, já tava esperando. Não, não, pânico, mano, e, e aí, o que você quer, como eu posso te ajudar? Então, tô vendo que tu já conseguiu uns ferrinhos, ó, já tá até usando, e eu tô precisando, LG, de dois ferrinhos, cara, pra poder fazer uma tesoura, você teria como me arrumar, cara? E o que você vai me oferecer em troca desses dois ferros? Cara, não sei, o que que tu tá precisando? Descobrir é com a sua habilidade. É comida ah sério se, se, se portar, mano eu posso dar até três ferros por isso pela minha habilidade mas teu não não não, não não não não não não não quero ela quero saber o que é ela não sim sim mas não tem nada que você queira mais só isso ah se tu quiser me dar a sua habilidade também tô aceitando não não não não não tá tá bom mano a minha habilidade é é o defensor da, das cidades ancestrais Pera, tu re realmente falou sim né mano eu quero os ferros eu não esperava que alguém fosse falar ninguém me fala pergunta para todo mundo quer saber Toma cinco aí. Caraca, mano. Obrigado, cara. Ó, quer saber? Já que você foi maneiro comigo, eu vou ser maneiro contigo. A minha habilidade é o mestre dos encantamentos. Então eu sou a pessoa que cuida de bigorna e mesmo de encantamento. Por sinal, eu vou colocar uma para vender aqui agora. Se tu quiser comprar, já. Caraca, é sério, mano? Então é com é. você que eu tenho que falar com o nosso de, de encantamento e tudo mais? Que então, Quer uma bigorna, quer encantar. Manda o um papo comigo que nós está junto. fechou? Então tá bom, mano. Então tá combinado, cara. Tu não vai falar o meu para ninguém. Não, não. não. Se, segredo, combinado? Tudo bem. Como Nada. Toca deixa, aí, deixa eu falar é nóis. valeu, obrigado, mano. E com isso, como vocês podem ver, a gente descobriu a habilidade de alguém. mano que da hora eu achei que eu ia conseguir <risos> que da hora. Tá bom, tá? Vamos fazer um bausito e vamos colocar aqui para vender uma bigorna para uso pessoal apenas valor um Dima dia ah, mais. Tudo bem, vamos colocar a bigorna aqui uma plaquinha de não roubar. Agora vamos sair daqui antes que alguém descubra que é, que é minha. Enquanto isso, enquanto a gente torce que isso venda, a gente vai partir numa exploração. Como vocês podem ver, essa é a ilha que a gente está atualmente. A Ilha Irmandade, que por sinal, eu sinto que vai virar a Ilha Várzea, Mas tudo bem. E o que eu preciso para começar bem a minha jornada aqui na Irmandade é uma coisa que eu tenho há mais de anos. Um gatinho que eu adotei na primeira série que eu gravei com como um amigo Delete. Significa que é muito importante para mim ter um gato nessa série. Qual é tipo de gato? Eu decidi escolher o gato Gato mais raro do Minecraft: o gato que só spawna na casa das bruxas. E como vocês estão vendo aí no mapa, eu tenho a localização de seis casas de bruxa. O único problema é que eu vou ter que cruzar esse lago e passar por todo esse oceano até chegar lá. Então, Vai ser uma grande jornada. E é por isso que eu já queria ter a bigorna. Porque eu posso conseguir o meu primeiro um diamante, pelo menos. Enquanto eu não tô em casa, eu tô tranquilo, eu já tô conseguindo as coisas. Eu até pensei em aproveitar das mecânicas dessa nova versão do Minecraft para fazer um barco com baú. Porém, como eu quero levar o gato aqui no, no barco de volta comigo, vamos usar um barquinho normal, né? E olha, tem alguém um ali. Quem é aquela pessoa? Ah, é o Phantom. Peraí, ó, ó. Ele tá quebrando a obsidian. Pera aí, ó. Vambora, vamos vambora, vambora. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. corre. <risos> Ele olhando só. Ai, que da hora. Ai, que peixinho lindo. Olhando aqui no mapa, eu acho que eu estou indo para o lugar errado. Calma aí. É, então. Eu tô voltando. Meio que eu errei o caminho. É lá para aquele outro lado. Então vamos ter que dar uma voltinha na ilha. A parte boa que a gente pode aproveitar nossa incrível paisagem de montanha de terra. Com uma lava e uma água. Tá, vamos, vamos para lá logo. Vai, oh, mas peraí, pera peraí. Acho que achamos algo maneiro aqui. Eu não sei muito bem o que pode vir nesses baús aqui, mas. Oh, lápis, azul e ferro é bom. Oh, trigo e bloco de musgo. Eu acho que. Vou levar o bambu bloco de música eu não é muita utilidade não. É muito fácil arrumar ele hoje em dia o bambu é meio rarinho. Enfim, já estamos chegando. Esse rio aqui é entrada para o local que a gente quer chegar, que é o pântano. Mano, foi uma sorte enorme. Eu consegui fazer todo o meu caminho só usando o barco. Bom demais. Bom, estamos chegando é logo para lá. Porém, eu não posso ir para lá ainda, né? Eu preciso fazer uma vara de pesca para a gente poder ter peixinhos para poder domesticar o gato e o House morreu. F, Primeira morte. Então vamos ficar na espera de achar uma aranha aqui antes. Tá, achamos uma e dropou. Boa! Hora de pesca. Vamos pro mar para a gente não correr perigo. E agora, a gente sobe no nosso barco e pesca tranquilo. E olha, pescar no Minecraft é uma tarefa meio estranha, porque raramente é legal, mas por toda vez é chato. E como para mim tá sendo meio raro, achei legal. E ó, até consegui meu primeiro peixe. Ah! O que é isso? Por quê? Bom, se eu não me engano, por aqui já é o pântano. É? é, definitivamente já é o pântano. Então, em qualquer lugar que a gente for, vai ter uma casa. Vamos subir aqui, vamos procurar alguma coisa. Pra lá, nada, só uma ovelha, pra cá, nada, vamos pra cá. Tá, pra cá não tem uma casa de bruxa, nem pra cá. O que é aquele ali? Tem um player aqui. Quem é aquele ali? Cadê? Pra onde foi? Ali, ali, eu vi o corpo dele, eu vi o corpo dele. O que, que é aquilo, mano? Mano, alguém tá me seguindo até aqui. Como assim? O gato, o gato, calma. Não, depois eu vejo o gato, o gato. Vem gatinho, pss, pss. gatinho, gatinho, Tá, pera, equipe armadura para não morrer, gatinho, gatinho. Aqui, vem. Foi de primeira, boa! Tá, gatinho, aqui não tá, não tá muito seguro. Tem, tem alguém estranho por aqui me seguindo. Vamos embora já. Quando o gato tiver segurança, a gente trabalha para descobrir com é essa pessoa. Mas pera, espada na mão, mirando para todo lado. Mano, o que é essa pessoa me seguindo? Será que ela quer roubar minha habilidade? Se eu ver ela, eu vou atacar e não vou pensar duas vezes. Prontinho, estamos aqui na beira da praia. Pega o nosso barco e... Gatinho, vem cá. Quer saber? Eu pensei o um nome para você. Vai ser Mequetrefe. Agora, Mequetrefe, faz o um favor aqui de entrar no barquinho, pelo amor. Vai pra, vai pra lá, Mequetrefe. Tá, agora a qualquer momento, ele vai entrar no bar. Foi agora. Vamos para casa. Mecadrefe. Boa, Mecadrefe. Estamos chegando finalmente na ilha. A gente tem que até reservar o um local para a gente morar. Né? Agora que a gente já tem eu e você junto, né? Pronto. Ó, toma aqui o seu presente. Peraí, vem, da... vem para cá, Mecadrefe. Toma aí. Pronto. Meu Deus, F. Bom, já colocamos uma bigorna para vender. Descobrimos uma profissão e temos o nosso gato. Para melhorar nosso dia, é só a bigorna ter vendido. Aí não vai faltar nada para você feliz. Tá? Meu Deus, quanta bichaiada tá aqui. Eu estou esse ovo aqui, ó. Homem Tadinha, não vendo. <risos> Yo, já vendemos nosso primeiro bigorna. Boa, temos nosso primeiro diamante. A parte boa é que mais pessoas conseguiram de diamante nesse meio tempo. Então não tem como ninguém suspeitar que é a gente. Foram a mesa, é claro que ele já sabe, né? Agora a gente só precisa pegar um local para chamar de nosso. E eu acho que eu quero morar aqui. Obviamente vai ter que ter uma pequena reforminha nesse local para caber uma casa. Mas eu quero que seja aqui. Vou botar aqui um balzinho. A área do lajota. Prontinho. Agora a gente tem tudo que a gente precisa. Um gato, uma área para gente morar e um diamante. Se bem que falta uma casa, né? Bom, vamos fazer depois. Só que deixa eu gostei, tá? E se inscreve.